Oi, tudo bem? Eu vou estar lendo para vocês o discurso em Gettysburg de 19 de novembro de 1863, do Abraham Lincoln. 87 anos atrás, nossos pais trouxeram para este continente uma nova nação concebida na liberdade e dedicada ao propósito de que todos os homens são igualmente criados, isto é, nascem iguais. Agora, nós estamos envolvidos em uma grande guerra civil, testando se esta nação ou qualquer nação concebida como tal e assim dedicada poderá perdurar. Nós nos encontramos em uma grande batalha com esta guerra, Viemos dedicar uma porção deste território ao espaço de descanso final, a estes que deram suas próprias vidas para que esta nação pudesse viver. É altamente aconselhável e apropriado que façamos isto por eles, mas, em sentido amplo, nós não podemos dedicar nós não podemos consagrar, nós não podemos santificar este chão. Os homens corajosos, vivos e mortos que guerrearam aqui serão consagrados muito acima de nosso pobre poder de exaltá-los ou não. O mundo pouco notará ou se lembrará do que aqui dissemos, mas nunca esquecerá o que estes corajosos homens fizeram aqui. E a nós, os vivos, cabe dedicarmos-nos ao trabalho inacabado que eles que aqui guerrearam, tão nobremente à frente levaram. É melhor para nós que estejamos dedicados à grande tarefa à nossa frente. Que destes honrados heróis aumente nossa devoção, a causa pela qual a devoção deles transbordou. Que nós aqui decidamos, Firmemente, que a morte deles não tenha sido em vão, que a eta nação Deus traga um novo nascimento de liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, não pereça na terra. Abraham Lincoln. É, esse discurso que ele fez, ele realizou. Né, quando ele foi convidado para o cemitério que eles estariam é, inaugurando por conta da grande quantidade de pessoas que morreram na, nessa batalha de Gettysburg. Tá? Tchau, tudo de bom para vocês. Beijo!